Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educado em Casa. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu nas últimas aulas. E vamos falar de conjuntos dos números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais, os reais, o valor numérico e o termo algébrico. Bom, o conjunto dos naturais, ele é formado por números a partir de zero, positivo, e é expresso em situações de contagem. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Os inteiros vão ser os números é, negativos e positivos, como, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim por diante, representado por pela essa letra Z aqui. E os naturais por essa letra N. Então... Os números racionais são números que podem ser expressos na forma de fração com um número inteiro no numerador e um número inteiro no denominador não nulo. Então, o denominador não pode ser zero, isso nunca pode acontecer. Então, eu quero transformar esse número decimal em uma fração. Como é que eu faço? Aqui eu tenho uma casa, para mim transformar esse 2,5 em um número inteiro, eu tenho que colocar essa vírgula aqui, Aqui, eu tenho, então, eu vou andar uma casa. Como eu vou andar uma casa, eu vou dividir por 10 e vai ficar 25 sobre 10. No 0,1 é a mesma coisa. Se eu colocar essa vírgula aqui, andar essa vírgula que está aqui para cá, vai ficar 1. Então, como ela andou uma casa, vai ficar 1 sobre 10. Então, essa fórmula decimal aqui é essa fração. Os, os, o conjunto dos racionais é indicado por Q e pode ser escrito como? que é uma divisão de a de um número a por um número b onde a e b são números inteiros e b como eu falei tem que ser diferente de zero. Os irracionais existem números que não podem ser representados na forma decimal exata e nem com dízimas periódicas. Esses números são chamados de irracionais e são representados por i. Então ele não pode ser representado na forma decimal porque ele não é, não é um número decimal exato e também não é uma dízima periódica. E do que é que eu vou fazer? Esse número aqui, o máximo que eu posso conseguir representar ele, é com esse, esse total de casas aqui. Então, a raiz de 2, por exemplo, é aproximadamente 1,4142135. Então, isso aqui é um resultado aproximado. Aqui, a raiz de 3 também, também é um resultado aproximado, que é 1,7320508. Então, nos números irracionais, eu não consigo o valor exato para cada número. E os números reais? Os números reais é o conjunto de todos os números. Então, eu tenho os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, e, todo, e todos esses conjuntos fazem parte do conjunto dos reais. E vamos ver agora o valor numérico, né? É um número que se obtém quando substituímos as letras de uma expressão algébrica ou determinados números, e efetuamos as operações indicadas. Então, um exemplo disso aqui, então. para x igual a 2 y igual a 4, eu tenho que x mais y é, como x é 2, y é 4, eu tenho que 2 mais 4 é 6. x menos y, eu tenho que vai ser 2 menos 4, que é igual a menos 2. x dividido por y vai ser 2 dividido por 4, que vai dar meio y dividido por x, eu tenho que vai ser 4 dividido por 2, que vai dar 2. x² mais y² vai ser 2² mais 4², que vai dar 4 mais 16, que vai dar 20. x² menos y² vai ser 2² menos 4², que vai dar 4 menos 16, que vai dar menos 12. Então, o termo algébrico. O termo algébrico é um conjunto composto por uma parte numérica e por uma parte literal. O coeficiente da parte literal vai, pode ser, é um número real e a parte literal vai ser um incógnito. Então, a gente tem aqui o termo algébrico, nesse exemplo aqui, eu tenho 7xy, em que o coeficiente vai ser o um número, nesse caso 7, e a parte literal vai ser o xy. Nesse exemplo, 3 c o coeficiente vai ser o um número 3, e a parte literal vai ser o a b c. E assim se encerra mais uma aula de hoje. Eu queria que vocês fizessem bastante os exercícios e se concentrassem bem nos estudos. Até mais.